Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma leitura de How to Rap. Vamos nessa, paramos aqui. Ah, energia. Outra boa maneira de envolver a multidão em sua apresentação é manter um alto nível de energia. Se você não tiver energia no palco, o público também não terá. Radiga. Eles precisam sentir sua energia e se virem você sentindo, eles vão sentir. Se você está apenas parado lá e não está dando a eles nenhum tipo de habilidade, então eles simplesmente ficarão lá também. O nível de energia de sua apresentação é uma das maiores diferenças entre uma apresentação ao vivo e uma gravação em estúdio. Mini Pass Jedi Mind Tricks. Quando você é um grupo que se concentra tanto na energia quanto nós, é uma grande diferença entre estar no estúdio e apresentando-se ao vivo. Talvez se você falar com pessoas que fazem música mais descontraída, não faz muita diferença. Mas para nós, é sair de uma sessão de estúdio relaxada e depois ir para mil pessoas em um mosh pit. Parte dessa energia pode vir da própria Red Stars, Onix. Nossa energia em nossa música é tão louca. É muito louca. Quando o slam começa, acho que é o nome da música, eu não vi nenhum registro na história do rap que destrua a porra de uma multidão. Pior do que a Islã. Eu não vi ainda. Quando esse disco toca, todo mundo está morto. Sinto muito por alguém ter vindo atrás de nós. Muitos MCs também falam sobre como gostam de se alimentar de energias que os fãs lhe dão. Nossa, eu gosto muito de me alimentar de energia. A energia de um fã que adora sua música e pagou para vir TV. E eles cantam todas as suas falas com você é demais. Gosto dessa energia. Estilo. Wilson Show, você sente a energia de tudo e está absorvendo isso, e quando você está no microfone você simplesmente explode. Movimento no palco: Muitos artistas do hip hop acham que é necessário se movimentar muito no palco, não apenas para, agir a multi... não apenas para agitar a multidão e manter a energia alta, mas simplesmente para, se... para ser mais divertido visualmente também. Big Daddy Kane: É bom dominar o movimento geral do palco. Como você sabe. Como você sabe como trabalhar o palco? Você tem que ter um palco à esquerda e um palco à direita. As do lado direito não se sente enganadas porque você ficou no centro do palco durante todo o show. Você não trouxe uma comitiva inteira de fita da mãe, tentando brilhar, e o público nem consegue ver a pessoa que está cantando a música. David Banner, não estou apenas no palco, estou mergulhando na multidão. Faço qualquer coisa para que as pessoas se sintam cativadas. Seja orando no palco, seja o que for. É a melhor sensação ter pessoas cativadas. Se você quer ter um desempenho melhor, corra. Faça exercícios. Rise. Você vai lá e trabalha, cara. E no final do show você deve estar suando. Deve parecer que as pessoas estão valendo a pena. Isso é um bom show para mim. Mostrar Rhymes faz isso. Em Up Smoke Tour foi provavelmente o melhor show de hip hop que já vi. The Glow, The Glow in the Dark Tour, eu vi clipes disso. Kanye estava fazendo seu trabalho nisso. As pessoas que realmente estão trabalhando, cara. As pessoas que realmente estão trabalhando, cara. Usher teve um show muito bom, teve um show muito bom. Ele saiu e trabalhou duro, eu gosto desse tipo de show. Seu movimento no palco pode até refletir o conteúdo das suas letras, ajudando o público a se conectar melhor com sua música. Caches. Você tem, que, você tem que estar animado. Se digo que estou correndo pelo quarteirão, ou a polícia está procurando por mim, ou estou colocando meu dedo do meio para cima, estou fazendo isso com a multidão quando estou fazendo rap do disco. Estou agindo como se estivesse fugindo da lei. Me perco, me perco na música e eles vêm isso e se alimentam dessa energia. Mesmo que esse não seja um dos seus álbuns favoritos, eles vão voltar e vão aproveitar esse álbum agora. Eles dizem, uau, você acabou de ver isso? Interagindo com a multidão. A maioria dos MCs sugere que interagir com a multidão em algum nível também cria uma conexão maior com os fãs e torna o show mais divertido. É bom ter interação com a multidão, deixando-os saber que você está ao seu lado, prestando serviço para eles. Nem tudo é sobre você. Nossa, isso. Nossa, o MC. Tem que aprender. Nem tudo é sobre a gente. A gente mesmo show sendo nosso, a gente dá o centro dá atenção, o centro é o público interage com o público faz eles despertarem, faz eles perceberem que você está, se importa com eles uh, desde uma coisa simples como você está fora da sua cidade, você substitui um lugar no, na sua música pelo nome da cidade ou dá um salve na cidade já pode ser muito significativo Kane, você tem que interagir com a multidão fazendo contato visual com uma garota na plateia, arrancar o chapéu de alguém, colocá-lo na sua cabeça, coisa assim, onde eles sabem que você os reconhece, é isso. Mano, a parada, eu uso uma técnica, que é, é, é o seguinte, é, pega alguém que tá muito focado no show, olha pra aquela pessoa, eu desfoco a visão, tipo assim. Aqui ó, a pessoa, mas eu não tô enxergando, então assim, quem a pessoa me vê e o público vê e fala: caramba, hein? confiança tá passado, tá, <risos> vamos nessa uh, Red Star Zonix. Eu sei como falar com as pessoas, Randy MC me ensinou muito. Apenas indo aos shows deles e Jam Master Game dizendo Ei, cara, tem que falar com a multidão, você tem que fazer a multidão sentir você. Eles têm que te amar, cara. Eles precisam entender você antes mesmo de você dizer qualquer coisa. Elementos interativos fortes como crowd surfing ou fazer a multidão completar frases uh, são uma ótima maneira de fazer com que o público faça parte do show. Fazer completar frases, fazer eles completarem os ganchos, né? Uh, é muito bom. Rock, Helta, Skelta. Não é, nada, não é nada como o vício, a pressa de dizer. Quando eu digo Helta, vocês dizem Skelta. E eu digo Helta e vocês vão Skelta. Se eu fizer essa merda 100 vezes, se eu disser Helta, eles irão Skelta. Se eu pular no meio da porra da multidão, eles vão me carregar, como um cego. Tem 1,80, eles vão me passar, então, se eu apenas apontar com o dedo de volta para o palco, eles vão me passar de volta para o palco. Eles vão me jogar no palco a tempo do meu verso. Não há comparação com esse poder ali, eu vou cair de pé, estou fresh assim. <risos> Sensacional. Outra maneira de adicionar interatividade é aprender sobre as cidades em que você está apresentando, para que possa personalizar um show para esses locais específicos. First, você tem que interagir mais com a multidão. Se você está na cidade deles, precisa ser observador. Se você estiver dirigindo até o local, você deve ver algum algo único sobre aquela cidade. Então, seu show é diferente. Você não está fazendo a mesma coisa em todas as cidades. Ser espontâneo, improvisado e for styling. Se um artista encontra uma maneira de fazer seu show para ser espontâneo, é mais provável que o público o ache emocionante e memorável. O teste da Alcoholics diz Não faça coisas que são típicas. Cada vez que fazemos um show, ninguém sabe o que esperar. Seja espontâneo, momento. Uma ótima maneira de adicionar espontaneidade a um show ao vivo é usar o estilo livre em certas partes de sua apresentação de capítulo 9, página 181. Uh, você pode executar versos separados de estilo livre ou improvisar novas letras para partes de suas músicas regulares. Caches. Eu faço freestyling shows. A maioria dos meus shows eu faço isso. Quando eu tiver a oportunidade, geralmente no final do show, estarei saindo do set e depois volto e fico tipo, e aí? E vai ser sem batida e vou apenas fazer freestyling alguns algo sobre onde quer que eu esteja e sobre as pessoas da multidão as pessoas gostam porque sabem que é um verdadeiro estilo livre isso acrescenta muito porque é como se você tivesse algo que eu não vou lembrar e você vai lembrar apenas uma parte do que ouviu e não posso duplicar isso em outro estado ou em outro local para que eles possam ver isso e sair com algo especial todos que estavam lá naquela noite tem algo que ninguém mais poderá receber novamente Pessoal, esse fim de semana né, é, eu fui fazer minha primeira apresentação como trabalho solo assim, no Mel Garnet. Foi coisa rápida. Duas músicas. Uh, um lançamento da uh, Pabri, Bapit, Pabrit, uh, Uma cerveja nova. Patrocina o Rap. Que é o, o eu perfil no Instagram. Eu sou um dos jurados fixos há um ano, né? E fui lá, fiz dois sons, né? É, tava muito cheio, tava estilo festival, né? Era é uma festa, foi uma festa fechada da cerveja, né? Então eu achei que seria algo meio intimista, mas não, foi algo gigante. E fazia tempo que eu não, não, não fazia um show, com um equipamento de um nível alto, assim, né, é, para muitas pessoas e tal, eu tava com saudade, né, fiquei bem à vontade, é... eu tinha feito alguma dessas duas músicas no meu evento mensal junto com os meninos do Áudio A3, mas então eu já tava, vamos dizer assim, acostumado com o público de novo, que depois de dois anos praticamente aí, né, com essas questões da pandemia, eu lembro que meu, meu primeira minha primeira volta com o Audi A3, eu, eu fiquei um pouquinho tímido e tal, mas tava tudo bem lá. E aí eu fiquei, voltei empolgado no para Piracicaba, e domingo eu tava assistindo o show de um cara que eu sou muito fã, que é o Stromae, ou Stromae, não sei como é que fala, e mano, a performance do Stromae é incrível, né, assim como são os clips dele, tudo muito incrível, assim, muito insano. E ele fez uma capela no final do show incrível, chamou toda a banda e eles fizeram várias vozes como se fosse aqueles a capela, sabe, ah. sabe aqueles tudo combinadinho e tal, eu achei incrível aquilo, Stromae é um show, é um, é, um, é um artista muito, para aqueles que é difícil você falar se ele é hip hop, se ele é música eletrônica. Tem até cavaquinho no show dele, é né? Um cara francês tem um cavaquinho no show. Sei que os franceses adoram os brasileiros, mas nesse nível de colocar na performance do show, é, ainda não tinha visto tanto assim de perto. E, pô, uma outra dica que eu posso dar é. assistam bons shows. Vai lá, vai lá no YouTube e pesquisem por bons shows. Assistam inteiro. Perceba os momentos, as trocas de roupa. Se você for bom no Freestyle, também será capaz de se adaptar às surpresas que inevitavelmente surgem durante as apresentações ao vivo. Independentemente do que aconteça durante o show, você poderá continuar fazendo back. Aqui, Estou sempre praticando sessões de Freestyle com diferentes artistas com quem saio. Essa é uma habilidade muito valiosa porque a qualquer momento você pode perder seu estado de foco durante uma apresentação. Algo pode acontecer na multidão que muda o humor da coisa toda. Então você sempre deve ser capaz de ter essas habilidades para apoiá-lo. Se algo acontecer. A capacidade de improvisação é particularmente importante quando você comete um erro. Uma vez que precisa continuar e corrigi-lo na hora. Ou se... Uh, você sabe que no estúdio você pode parar. Não é como se você estivesse no palco. Você não pode passar por uma gravação no palco e parar e dizer... Ei, preciso de soco. <risos> Uh... mas sua improvisação tem que ser alta. É assim que você envolve a multidão. Se você escorregar e cair, precisa ser capaz de voltar e ser espiritual. Cometer um erro e ter que se ajustar pode até tornar o show mais interessante se você responder com uma improvisação memorável. É verdade. One below. quando algo está ao vivo, há muito espaço para oportunidade. Você pode cometer um erro ao vivo... E a pior parte de cometer um erro ao vivo é porque não se trata da maneira como você comete um erro. É a maneira de corrigir isso. É a maneira de corrigir isso que o torna bom ou ruim. Você poderia deixar cair uma garrafa no palco e então espontaneamente pode falar sobre isso. E agora é engraçado. E não tipo, ah, cara, esse cara é desajeitado. Pessoal, isso. Sabe, sabe aquele filme do uh, Rock, né? É, o personagem é o, é o Rock Balboa, né? Uh, tem uma frase emblemática do filme que ele fala que, importa o, que o que importa não é o com você bate, né? Mas é o com você aguenta, aguenta apanhar. Sobre show ao, show ao vivo, é muito parecido, porque assim, não importa o com decorado você esteja em relação à música. Não importa o quão decorado você esteja em relação à performance, não importa o qual você, não erre. O que importa é a sua capacidade de, de incluir o erro no seu show. Se você colocar no YouTube erro de artistas... É, coletânea da Beyoncé de erros, tem coletânea da Michael Jackson. Mano, eles são artistas que às vezes eles, eles tropeçam, eles caem no palco, assim, horrivelmente. Levantam e seguem como se aquilo faz parte do show... Uma maneira que assim às vezes você ignora e às vezes você acha que realmente faz parte do show. Ao contrário de pessoas, por exemplo, a performance da da, da Longin' Bee, ela é uma palavrinha boba assim na música, cara. Ela faz uma cara de decepção, de negação, uma cara de derrota que fica mais evidente do que o próprio erro dela. Né? E falar nisso, né, se, se tiver alguma, algum espaço para inserção é, no corte disso aqui, eu também errei nesse <risos> show que eu fiz nessa apresentação que eu fiz no sábado. Enfim, né, tipo, tudo vai passar uma música recente, mas os versos são fáceis. E eu já tinha feito esses versos em algumas apresentações e tinha ido tudo bem. Eu não sei se foi por causa do tamanho da multidão. Eu sei que eu perdi o primeiro verso na, na volta, assim. Perdi, tipo assim, como que é mesmo o primeiro verso? Aí eu me perdi, deu o compasso começou e eu não podia ficar parada. Então eu repeti o compasso da primeira parte, o primeiro verso da segunda parte, já percebi que, tipo, mano, não vou conseguir lembrar mais, agora já me perdi. Aí eu aceitei, eu comecei um improviso no mesmo ritmo e com o mesmo final, né? Por exemplo, a primeira parte seria algo do tipo assim, é, acho que já estava escrito, eu entrando num problema, veja a faixa de bem-vindo, É saída eu visualizo, Veio isso numa placa, então aperto sim Por isso que eu sempre brinco. a vida não ser um porre, daquele de absinto, Lágrimas de crocodilo. Ou com sangue e suor, não importa, eu sempre brindo. E aí, é, essa, dessa metade pra frente, ela é repetida nos, nas duas partes. Então aí, faz de lembrar. E aí o que eu fiz? Eu, eu me perdi. Fiz o primeiro verso da primeira parte, e daí para frente aproveitei. Então ficou algo do tipo assim... É, é... Que bonito e esquisito. Me sinto real, me acho rei qualquer tipo de recinto. Acho que eu faço isso. Se não me engano, a idade era 10 dos 35. Eu faço porque, repito, quando eu chego eu gosto, se eu erro eu improviso. E eu sempre admito. Por isso que quando eu erro eu já chego e brinco. Aí eu já segui a parte normal que eu lembrava. Que ela já tem uma quebra, uma repetição, né? Que é... A vida é ciclo e eu repito, eu me dedico mais, eu me complico. E aí, segue normal. E a cara... Ah, o que eu tô fazendo? <risos> Na verdade, eu tava dominando, né? Uh, modéstia à parte, eu sinto que eu domino o show. No erro e no acerto. Né? Claro que... Uh, eu não sou a pessoa que mais gosta de ensaiar. eu só ensaio muito mesmo pra eventos... Uh, especiais, por exemplo, a uh, TV, é, show de lançamento, aí esses eu treino uma um mês, semana, é. mas sozinho assim para algo para coisas pequenas, treino pouco, é né? muito pouco, e estou falando que isso é certo, tá? mas também que é errado também. Só que o que acontece, também né? por outro lado, eu me apresento muito, eu me exponho muito, eu faço muita live, eu dou muita aula, é, eu vendi 5 mil álbuns na rua fazendo improviso para as pessoas, fazendo... Então vamos dizer que eu vendi uma média de 20 por dia, 10 álbuns, al... põe aí 10 álbuns por dia, para vender 10 eu teria que falar mais ou menos com 20 mesas, são então, 20 shows particulares por dia, sabe? Você é, nas escolas... Foi dois anos, toda segunda-feira em escola. Então, é uma época que eu não ensaiava nada, porque eu tava no palco sempre, eu tava nos pontos sempre. Eu lembro que outras pessoas que faziam parte comigo desse projeto, por exemplo, o Gordão, né, do Grêmio Gordão, o Ale, do Classe na Pista. A gente tinha é, muita sintonia. A gente fazia isso uh, há dois anos, toda vez... É, dois anos, uma vez por semana, são 100 sessões a cada sete dias. São, não, são, 100 sessões ao, é, são 50 sessões por ano sendo repetidas a cada sete dias. Fora que às vezes a gente se trombava em estúdio, às vezes a gente fazia os shows de fim de semana mesmo. Tanto é que no último show, né, Daniel Garanetti pequeno, durante o show, eu errei junto com o pequeno. Assim, tipo, da, porque fazia muito tempo que o pequeno não fazia show. E, geralmente, no show com o pequeno, eu erro mais. Nesse show, último com o último com o pequeno, não sei se eu errei, mas eu, pelo menos, não lembro. Mas, é, não falo nem de erro, mas falo assim, da gente dessincronizar a voz, deixar espaço vago onde é pra deixar, é, ou ter duas vozes, onde ter uma voz só, mas era pra ter todas as vozes. Coisas assim, coisas pequenas. Eu errei isso com o pequeno. Com eles, não. Por quê? Porque eu já... Fiquei em palco com eles há dois anos, direto, com pequeno, lógico, eu conviver mais, mas já estava há dois anos convivendo. É, acho que, é, tem uma, eu vi uma frase muito boa que diz assim: é, não se prepare, só deixa eu falar essa frase que você vai trazer fora. Não se prepare tanto a ponto de você gastar, gastar é, o tanto que você não renda na performance. É. Isso não é desculpa para você não ensaiar. Né? É, eu quero dizer assim, uh, parafraseando uma frase do Marechal que eu, que eu fiz com ele, eu pergunto assim para ele, Marechal, talento ou trabalho duro? Ele fala, trabalho inteligente? É isso ensaio deve ser um trabalho inteligente, né? tipo, deve ter as suas repetições certas, E você tem oportunidades de fazer shows menores com mais frequência, eles funcionam como ensaio aberto. Então, por exemplo, a minha experiência na escola funcionou como um ensaio aberto, né, e aberto para a melhor fase possível, pré-adolescência e adolescência. Por quê? Porque eles é que sabem o que estão rolando de música no momento. Eles é que sabem. Então você vai fazer uma performance que não tem pressão para eles. E ao mesmo tempo, não tendo pressão, você já experimenta, já faz as suas experimentações. E você já observa a reação deles, você já testa seus ganhos. Então, é, eu sou um artista muito da observação. Eu, eu discoteco para observar as músicas que estão funcionando. Eu faço shows em, em escola observar os ganchos que estão funcionando. Eu sou ju jurado, num minuto de rap, para observar como que a galera tá com. Acho que isso traz minimamente um senso de... Uh, de pluralidade das minhas músicas. Acho que minha, as, as minhas músicas, ao mesmo tempo que elas... que elas são elaboradas... Elas também têm ganchos memoráveis. Né? E não no sentido de memorável, tipo, uau, clássico. Não, no sentido de memória mesmo, de ser fácil de reproduzir, né? Tipo, tiro no escuro, né? Quem vê? Quem vê? Quem vê? vê? Fácil, vou chegar junto. Eletrobaque. Uh, Eletrobaque. Eletroback Eletroback Eletroback É só chegar, Eletroback Sabe? Então isso me traz um bom Esse senso né? uh, Então eu acho assim O excesso de ensaio uh, É pra quem tem falta de show Não tô falando que... Não, não no sentido pejorativo, sabe? Eu não tenho muitos shows hoje, principalmente. Mas eu tinha muita apresentação semanal nas escolas, então... Esse era o meu ensaio já. Se você já se apresenta, sei lá, semanalmente, por mais de um ano, esse já é o seu ensaio, entendeu? Sozinho então, o assim, um jogo. Quem tem jogo toda semana, três jogos por semana... Você só vai no treino pra acertar arremesso, só passe, no basquete, né? E o resto é no jogo. Agora, se você joga uma vez por mês, aí você tem que treinar muito. Tá? Uh, mas acho que é importante ter essa sacada ao vivo de você não fazer careta quando você erra, você criar algo em cima do erro, parecer que era do show. Você errar de uma maneira muito grande não tem como esconder. E você adicionar uma piada naquilo. É... Dominar a situação. Adicionando algo extra. Alguns artistas gostam de repassar todas as suas canções mais conhecidas. E tentar executá-las de maneira semelhante ao som das gravações. E essa estratégia geralmente funciona bem. Mas outros artistas preferem mudar as músicas e dar ao público... Coisas essas que eles não ouviram no álbum. Uma surpresa ou bônus por vir ao show. Essa parte, para quem né, não tava vendo aí, ó. É... O que, que é certo no show? Reproduzir igual ao álbum ou criar algo extra? É. Tem certo ou errado, né? O seu senso em relação ao seu público e é confortável. Royce. É bom ser capaz de enganar o público para que eles não saibam o que está por vir. Surpresas em shows de hip hop ao vivo são sempre boas. Big Dad Kane. Eu sinto que você tem que dar a, a alguém algo extra. Você não deve simplesmente vir a um show e apresentar seu sucesso e pular. Porque se for esse o caso, então eles poderiam ter apenas ficado em casa ouvindo o álbum. Dê a eles algo extra. Dê a eles um estilo livre ou dois. Talvez um pouco de dança se você quiser ir lá. Eu não sei como b-boy você não sei como Boy você consegue ser. Seu DJ fez um solo em que ele fazia alguns scratches sofisticados. Seja qual for o caso, jogando algumas camisetas para um multidão, apenas algo extra. Além que eles ouvem na música o tempo todo. Mesmo se você estiver fazendo uma música, você pega as últimas quatro linhas de um verso e muda para outra coisa. Apenas algo extra, onde havia algo, tipo de reviravolta, onde eles sentiam que tinham algo diferente... Do que tinha no álbum. Às vezes, os MCs usam uma combinação dessas duas técnicas. Eles acham que alguma música funciona melhor do jeito que estão no disco, mas que outras podem ser alteradas para torná-las mais frescas e interessantes. de Certas músicas você tem que apresentar como no álbum, como quando eu faço é, Time, PSK e Saturday Night. Essas músicas devem soar como álbum, outras músicas podem soar mais como um estilo livre, então é saber como as músicas devem soar e fazer o público sentir que é algo definitivamente especial. Se estou fazendo algo com uma banda ao vivo, certas músicas que posso fazer com The Night e Good Time eu posso fazer, mas para PSK é melhor usar a música original. Trabalhando com o Hype Man DJ o grupo. Pode, pode ser bom ter outra pessoa com você no palco, seja o DJ, seu homem da moda, uma pessoa que faz backup do rap, provisa e ajuda a animar a multidão como Flavor, Flav, Enemy, ou se você está em algum grupo, os outros membros do grupo. Se você é um artista solo, sem nenhum suporte no palco, deve se esforçar mais para manter o público. Aqui o, o MC, Jurassic fight é muito mais fácil atuar em grupo. Há mais pessoas em quem se concentrar para o público. Se for apenas você sozinho ou apenas você DJ, então é apenas você. Você tem que ser algo que as pessoas queiram ver. Mas se você estiver em um grupo, as pessoas têm mais para se concentrar. Se você, como um membro da audiência, não gosta dessa pessoa, então você pode encontrar outra pessoa em quem você gostaria de concentrar sua atenção. Se você estava sozinho, tem que ser excepcionalmente bom. Outros artistas podem ajudá-lo a manter a energia alta, saltar para permitir que você recupere o fôlego e, ao contrário, ajudá-lo a se certificar de que tudo corra bem. Royce. Eu tenho um hype muito bom. Meu irmão Kiddich. Que... Eu tenho um hype muito bom. Meu irmão Kid. Que... Tipo, ele quando consegue ouvir quando estou quase sem fôlego está sempre lá. Ele... Quase consegue ouvir quando estou quase sem fôlego. Está sempre lá. Ele nunca me decepciona. Se eu tiver que subir no palco sozinho, pelo menos meu DJ teria que ajudar a fazer alguns improvisos. Tipo, muitos dos meus versos são tão constantes com o flow que eu precisaria de alguém para me ajudar a fazer essa coisa de Hype Man. Eu tenho um bom Hype Man, então sempre funciona. Quem foi muito tempo Hype Man do criolo foi o DJ Danda. Inclusive saiu de trás das picapes e pessoal a galera junto Muitas vezes o DJ entra no show do crioulo Agitando a galera E o crioulo já entra cantando né Então é Faz muita diferença ter um bom hype man com você Ou uma hype woman uh, Royce Eu tenho um hype man muito bom Ele já falou aqui Latif uh. Quando você está fazendo isso ao vivo, você provavelmente vai ter que descobrir como respirar. Você está se movendo. Você pode estar na quinta música do set e você você vai ter que ter alguém dizer dizendo em algum lugar para lhe dar um fôlego ou apenas mudar o seu flow como você caso você como você precisa para respirar. Normalmente é apenas uma questão de fazer com que alguém acerte alguma linha ou alguma palavra em uma linha. Isso é tudo que você realmente precisa. Então, você só tem que ser o DJ aprendendo com apresentações de outros artistas. Uma boa maneira de desenvolver seu estilo de performance ao vivo é estudar outros artistas que você acha que são ótimos em apresentações, sejam outros MCs ou artistas de outros gêneros. Well artists. MCs mais velhos respeitavam mais a arte e shows eram loucos. Eu estudo as fitas de vídeo antiga do. RS1, LLQJ, Run Jim's uh, ir para um monte de shows de punk e hardcore shows, eu vi Tito Puente, Sérgio Mendes, ir a qualquer lugar e apenas tentar incorporar elementos de outra performance. Você pode até assistir a vários shows de um artista que você admira e tomar notas sobre uh, o que ele ou ela faz. Cops Maloney. O Fiasco é um daqueles caras novos que tem um grande show. Eu assisti ao show dele três ou quatro vezes e sempre anoto as diferentes coisas que ele fará. Tipo, ele tem um show muito doente. Ele tem uma certa maneira de fazer tudo. Ele tem uma certa maneira de reagir à multidão. Uma combinação de coisas. O DJ talvez soando coisas na palavra, nas palavras certas. Ele sempre atrai a multidão. Ensaiando. A maioria dos MCs faz algum tipo de ensaio antes de um show ao vivo embora as preferências variem como diz o Imortal Technique eu definitivamente ensaio mas não tipo religiosamente é útil experimentar seu desempenho na frente é... aí espera aí ele fala que é útil experimentar seu desempenho na frente de algum tipo de multidão a fim de ver quais reações você consegue e ajustar seu desempenho de acordo Big noise. eu tento ensaiar na frente de uma multidão, mesmo que não seja uma multidão de fãs, mesmo que sejam apenas meus manos ou algo assim, posso dizer pelas reações deles em quais partes devo mudar ou em quais partes devo colocar mais energia. o ensaio também pode garantir que você tenha o um tempo reduzido e todos os aspectos da apresentação e todos os artistas funcionem bem juntos. escolhidinho Eu realmente dependo de Todos sabem sua parte, é como futebol. Se eu sou o zagueiro, estou jogando a bola e você é o wide receiver. É como se tivéssemos que estar tão ligados na hora do jogo quando eu lanço a bola. Você só tem que estar lá. Então pratico o tempo, pratico estar em forma para pular, dançar. Nós apenas examinamos as músicas e a lista de músicas que eu permito que o DJ ou banda de apoio adicione sua criatividade. Tá já, sou off nossos programas de merda são quando fazemos uma música e depois conversamos uma música e conversamos. Isso basicamente significa que não praticamos o show, estamos apenas apresentando música. Show de verdade você quer fazer onde, onde alguém estiver assistindo a um DVD dele. Eles não vão avançar por todas as suas pequenas partes faladas. Merdas. Ao mesmo tempo, muitos artistas de hip hop não gostam de ensaiar a ponto de a performance parecer muito forçada e super produzida, gosto de manter alguns elementos. Pro... RBX, eu realmente não gosto desse tipo de merda inventada, super duper, overpractice, brilhante, polida, dançante, que fica na hora. Isso não é meu estilo, eu gosto quando você chega lá e é quem você é, ao invés de criar uma imagem, um movimento de dança. Quando ensaio, quando... quanto é ensaio é apropriado, pode depender do tipo de show que você tá fazendo também. Normalmente não ensaio para datas em clubes, só ensaio quando estou na estrada. Como quando eu estava na turnê Usher, nós ensaiamos quando eu estava na turnê Nelly. Nós ensaiamos, nós ensaiamos para shows de verdade. Quando estamos fazendo shows em clubes e coisas assim, eu e o Kid precisa. Nós não precisamos de nenhum tipo de ensaio, nós vamos lá e mesmo que não tivéssemos saído em um minuto, nós vamos lá e isso é como uma surpresa para nós. Aprendendo as letras. Quando chegar a hora de tocar músicas ao vivo, você pode ter que voltar a memorizá-las, ou porque você não fez isso durante o processo de composição ou gravação, consulte capítulo 13, página 264, ou porque você precisa atualizar sua memória. Bilbil. É melhor você memorizar. O que o que você vai fazer se não memorizar? depende da música. Se já se passaram três anos desde que toquei a música ou se nunca a toquei. Gravei canções que nunca toquei ao vivo até dois ou três anos depois. E acho sim, tenho que voltar a estudar e ter certeza de me lembrar. Só porque você uh, sabe uma, uma música na, não significa que você necessariamente se lembra. De cada palavra e será capaz de pronunciá-las corretamente em uma situação ao vivo. Então, sim, isso aconteceu antes que eu tive voltar a reaprender a letra. A maioria dos MCs não acha a memorização das letras para apresentações particularmente difícil. Tim Murder diz: Uma vez que os ouço algumas vezes, fico na minha cabeça. Poxa, Tido Clips diz que é um processo agradável para ele. É isso vem de fazer a música que ele ama. Isso é fácil. Eu amo que. Digo. Amo o que faço. Amo o meu disco. Lift of Gabby. Black Alistair. Ah, as pessoas agem como se memorizar fosse uma coisa tão difícil. Você memoriza tudo. Mas olhe para todas as suas canções favoritas. Como vocês memorizam? Basta ouvi-los. Porque quanto mais você ouve, mais ele se torna sincronizado em sua mente. Todo mundo faz isso. Porque todo mundo escuta a música. E todo mundo tem uma música que pode cantar todas as letras apenas baseado amar tanta música e ouvi-la. certificar de que você conhece a letra é especialmente importante ao adicionar uma nova música com a qual não está familiarizado em um set ao vivo. Uh, Be Real Cypress Hill. São as músicas mais novas com as quais você precisa se acostumar. Quando você toca as músicas antigas, elas estão na sua cabeça. Elas não vão a lugar nenhum, a menos que você faça um hiato de 10 anos. Principalmente são, as novas, principalmente são as novas músicas com as quais você tem que se acostumar ao fazer um novo álbum. Brad Diga. Muitas vezes eu preciso me exercitar com o um iPhone antes de entrar no palco. Estou apresentando algo novo que acabei de gravar, mas não é difícil aprender. Nossa, eu achei que só nós mortais fazemos. Ah, pode haver ocasiões em que você se esqueça de algumas letras no palco. De alguma letra no palco. Mesmo que já as tem ensaiado muitas vezes. Este é outro caso em que é útil ter outro artista com você. Como Dre, do Das Effects diz. isso é o que é bom em ter um parceiro. Às vezes ele consegue se lembrar das falas. Ele acrescenta que se os fãs souberem suas letras, você pode fazer com que eles assumam o um passo. Apenas olhe para a multidão e eles vão te ajudar. E uma vez que você está no palco e na música, as letras geralmente voltam para você se você as praticou o suficiente. <risos> <risos> eu também achei que isso acontecia com os meros mortais. Ah, evidência de leite de people. Ah, felizmente nós ensaiamos, então eu não sou pego lá. Muitas vezes você vai esquecer a rima, mas assim que você sobe no palco, sua adrenalina começa a bater e de alguma forma a rima volta para você. Merda estranha. A maioria dos artistas não tem seu catálogo inteiro memorizado, apenas as músicas que estão tocando no momento e as músicas mais antigas selecionadas que eles tocarão muitas vezes. Infelizmente não é prático ter todas as músicas memorizadas, é verdade. Quem memoriza o disco? Essas canções mais antigas eu conheço com uma palma na minha mão, mas se alguém quisesse que fizéssemos alguma música aleatória de algum álbum aleatório, eu definitivamente não seria capaz de fazê-lo. Não consigo me lembrar de todas essas letras. R.A., The Rugged Man. Cats estará em meus shows como: Ei, você poderia fazer aquela merda do it, give, it, give It Up? Que você fez como o J-Live? Tipo, eu sei disso. Eu fiz a turnê com o Jedi Mind Tricks e eles queriam que eu fizesse a merda que eu fiz. A merda, um calmo valor. Tipo, filhos da mãe, a merda tem 44 compassos. Pois bem. Hoje nós concluímos a parte técnica do livro How to Rap, ou seja, a partir da terça-feira que vem e da e vem que vem, teremos as considerações finais de alguns artistas e o perfil artístico de cada artista que se deu entrevista para a confecção dessa obra incrível, uma bíblia do rap com os santos deuses do rap, é sendo interpretado, trazido e exemplificado por mim, debatido com os alunos do curso Jornal do MC. Se você não é aluno, espero que você tenha visto cada vídeo na semana que vem. Se você é aluno, volta lá na, na playlist que está lá no grupo de alunos, reassiste, está né, lá por tema, veja o tema que interessou mais, reassiste. Né, é, esse livro tem sido uma ótima oportunidade de aprender e Principalmente da gente perceber o quão esses artistas que a gente admira e que são gigantes são humanos, o quão eles fazem coisas que a gente também faz no estúdio, também faz com o nosso dedo, né? E isso me dá a sensação quão é possível se tornar excelente nessa arte aqui de fazer rap, o quão é possível uh, se tornar o suficiente nessa arte de fazer rap ao mesmo tempo, o quão é possível se conectar com as pessoas. Precisam da gente, que a gente precisa delas para fazer. É, acho que o jornal da MC se trata sobre possibilidades, e acho que quem soube aproveitar o curso ah, pode perceber o quão é possível gravar, o quão é possível monetizar, o quão é possível criar, o quão é possível lançar, o quão é possível fazer. Essa foi a lição que ficou para mim, né? É as palavras já tem peso de palavras finais porque faltam aí só mais duas aulas para acabar esse livro e faltam três semanas para acabar o ano então vai bater certinho, né? E quem sabe aí no ano que vem a gente volta com a leitura de How to Rap 2 vocês gostariam? Sim coloca How to Rap 2 nos comentários para eu saber como vocês gostariam ou não Tamo junto, aquele abraço